aí já tava com a programação já programado agora faz quase muito hora e então vamos fazer uma demonstração aqui do pêndulo Bem lembrando o pessoal aí que agora nós vamos pegar esse assim, achar o pino, vamos ver na galeira, vamos ver como achar aqui, Se Amigos chegando no canal já quiser fazendo alguma pergunta, nós já tivemos aí quatro joinhas.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 Lembrando o pessoal que ele também tem tá câmera, também pode ser colocado testemunha, e pode ser também pelo comando. Agora, nós estamos... Agora estamos. estamos no canal certo aqui. Estamos no canal outra transmissão, mas a outra transmissão parece estar com problema. Nós começamos mais ou menos dentro do horário.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 Aí tá tudo legal Agora estamos lá é... Agora, na quarta-feira Nós já vamos ter as oriões Prontos é o número 2 né o número 3 aí pessoal aí que tiver interesse a descrição está embaixo do vídeo aí nós vamos aguardando aí o pessoal chega um pouquinho mais tarde na live né mas o pessoal que entrar na live aí quiser fazer alguma pergunta já pode fazer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 Mas cada um trabalha do modo. Então também não estou desfazendo quem trabalha com ele, fazendo a pergunta para frente e para trás. Então são coisas interessantes. E o mesmo que se faz com as varionicas, você pode, com o tempo você pode fazer com as variônicas. Só que as varionicas já não dá para você trabalhar assim com a mão.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 Tem profundidade. Como não tem distância, não tem profundidade. A, a, a Zora ela trabalha com energia, né? A energia não tem distância para ela percorrer.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 Com um testemunho, eu fiz um teste uma vez num, num poço, o poço tinha 22 metros de fundura. Eu coloquei num, um diamantinho num práticozinho e desci ele pela, pela linha até lá embaixo. As varas conseguiam acusar ele lá em cima, portanto, até 22 metros eu sei que elas pegam um diamante. De Agora, daí para baixo teria que fazer teste aí, teria que ver. Mas eu acredito que elas vai bem mais fundo que isso. Né? nervos com testemunho. mundo <coughs> Porque a, as que a pessoa tem muito o que aprender com elas, mas muito. Quer dizer, aprender a comandar elas, dar os passos dela, é falar com elas, isso aí é fácil, aí é aprende rápido. Quando eu digo assim, tem muito o que aprender com elas, porque é muita coisa. É muita coisa que elas fazem que, a gente, que as pessoas não fazem nem ideia. E a mesma coisa ao o Pedro, o Pedro também. É muitas coisas porque a as aiona é que é a confiança que você pega nelas.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 Orcelo, dando uma boa noite aí aos amigos aí que estão tá no canal aí, que estão tá, tá assistindo a live.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 Porque a vasoarionica, por si, ela é feita com material apropriado para a energia. Mas a energia da pessoa é quase tudo, é 90% de tudo. 10% são da variônicas. 90% é da energia da pessoa. Santônio boa noite, bem-vindo à live. Ah, muito bom, está indo bem nos testes.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 e foi lá, foi dentro da folha do travesseiro. E nós, ixi, todo mundo caçou essa chapa no chão, no bairro das camas, todo lado não achou. Eu fui só dar o comando para as varionas, foi as Fui lá no mais ou menos para onde eu estava brincando, porque eu assim, sou Deu o comando para as varionas, que a gente indicou a direção. Chegou em cima do travesseiro, as varionas já cruzou. foi, está aqui. E tirei o travesseiro e olhei de baixo nada. foi vai. Aí pus o travesseiro pro meio da cama, passei as válvulas de as varas nada, não cruzou. Eu levei que o travesseiro cruzou o travesseiro falou, não é possível. Aí partei o travesseiro, tava no cantinho, o travesseiro enfiado dentro da cama. Agora, se é uma pessoa inexperiente, o que, que ia fazer? Eu ia tirar o travesseiro, lá pro meio da cama, passar as válvulas e andar nas as varas mentiu. Quer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 agora tem pessoas que também não quer aprender eu tenho muitos casos aí que o pessoal falou não eu quero trabalhar só com testemunha se eu não achar, achar não achou senão eu trabalho a hora de sem nada o que ela cruzar eu vejo o que, que que eu acho então tem o um pessoal é vários jeitos pessoal então mas a paciência aqui, a paciência é tudo. Vocês podem ver aí que eu, pra perder a paciência aí às né é difícil. Acabou com muito besta mesmo né, para mim. Ô, oh,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 coisa só não fizemos.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 E a, a telescópia, uma das vantagens também que ela tem é que você pode trabalhar com antena mais longa ou mais curta, dependendo do lugar que você está, você pode alongar mais a antena. Se você está num lugar que tem muito obstáculo, você pode trabalhar com elas mais curtas, aí, com 25 centímetros cada antena só de comprimento. Se você está num lugar melhor, você pode trabalhar com 40.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 O Natal. Natal é Rio Grande do Norte. Mas então, lariônica é.. É o que a gente sempre diz. Nossa, pô, você compra para achar ouro, mas vamos pouco a torre já não tem ouro. Mas não hum, quer dizer que elas é perdido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 Elas já estão viajando para aí, já estão tá, já tá mandando para aí. Não demora muito chegar aí, não. É, o nosso amigo aí que entrou na live aí, ele comprou um par de Os par de varionica dele já está indo para lá, para o Rio Grande do Norte.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 Não é que eu sou esquecido, não. É que é muita gente. Mas é rapidinho também, você lembra de volta. Aí tem pessoal aí que já faz 3, 4 anos aí. E o cara, não tá lembrando de mim. Aí a gente vai conversando ah, pô, Aí você acaba lembrando. Mas é bastante gente. Outra, eu tenho as partes perdi pergunta aqui no zap. aqui que eu, assim que eu terminar a live, eu vou responder.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 se o pessoal tiver alguma pergunta e a live aqui, a like nós, nós trabalha as perguntas a pessoa pergunta sobre um problema, sobre o outro então a gente trabalha sobre eles então nós não tem nada escrito e não tem nada programado para a lei que nem a última Live que eu tive lá não eu tenho programado lá de dar uma demonstração com o pêndulo e eu fiz no começo do vídeo. Depois, depois é foi pergunta. Hoje não tinha nada programado, no começo já foi praticamente direto. Então, aguardando aí pessoal, que pessoal tiver alguma pergunta. <coughs>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 Cinquenta minutos, uma hora, uma hora para baixo, um pouquinho. Não, só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 qualquer coisa no meio, pode pôr uma bacia d'água lá no meio, com 5 metros, um pedaço de ferro ladrão, se o senhor dá o comando, tá está lá na frente, ela vai lá, mas o que o senhor deu o comando? E aquilo que o senhor está caçando aqui atrás não é o que o senhor comandou para ele porque... Agora, eu sempre dizendo aí que o a... treinamento com as 10 cartas é importante.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 é mais alguma pergunta aí, Salão? Ah, eu que agradeço, Salão. Eu que agradeço. o senhor a esposa aí, tá aí vendo o vídeo. Eu que agradeço. Uma boa noite pra vocês. Eu quero agradecer a todos os amigos que participou da live, das perguntas que fizeram, dos likes que deixaram aí para mim. Pessoal que tá aí no canal, que não deu like aí, não de dar like. Está chegando aí às vezes agora. Ver o vídeo do começo.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 Marcelo, elas é trabalhar com elas e. Porque tudo que você consegue é aprender com elas, que deu o resultado. O resultado é bom. Você verificou que é bom. Então é uma experiência boa. Porque a live é, é o seguinte, a... o comando da radiestesia são milhões de coisas, são milhões de detalhes.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 O pessoal tiver mais alguma pergunta? É, ó, o pêndulo é o seguinte: é o pêndulo de cobre.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 A gente, fala, a gente fala a respeito de pênus, o pena tem é, uma imensidade de pena Tem pênus de cristal, pênus de ametista, é, de várias coisas. Pênus de chumbo. Por exemplo, eu conheço um rapaz que ele tem escritório, ele faz os atendimentos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 e eu já criei um que faz tudo E também trabalha pelo comando Agora, esse spendo teu aí Se der comando para ele, você tá influenciando ele E já o meu não O meu você comanda aí pra você passar o que você quer com ele Aí ele ficou meio assim E ele falou, aí ah, eu tenho que experimentar esse teu aí para mim ver como é que vai funcionar mesmo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 Deixeu com a energia da água, você tirou o bem do lugar, você não vai fazer nada com ele no outro lugar, coloca de porta lá atrás, coloca onde está é Porque se você largar ele lá larga onde ele é e não fizer nada, e você não for abrir um poço ali ou fazer outra coisa ali, tá? aquela energia da água, ela vai para cima de você. Então, não, não pensa que a coisa é assim, só chegar lá e fazer uma graça, tirar não, não. Eu tiro o meio do lugar, né, capacei E Depois você larga ele lá, esquece de cortar ele pra trás. Ou não sabe botar para trás. Aí se dá mal, né? Aí depois não sabe por que as coisas estão tá acontecendo, por que o negócio tá ficando ruim, por que a cabeça já tá ficando meio assim, porque já já tá, não tinha uma doença, já começa a aparecer uma, duas, três. Aí a pessoa vai, como eu digo, não sabe, vai cair doente e não vai saber por quê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 Aí a coisa é normal. Aí não dá certo, não. Você vai tirando, tira uma vez, tira duas, tira três, quatro, cinco, de uma coisa e de outra. Uma hora você tira um negócio carregado pra valer, com a tua própria energia, rapaz. Vai cair enfermo, doente, sem saber do que. E isso aconteceu agora, há pouco tempo aí no Bahia, eu acho que até acho que não dá no ar, né? Não sei se o ônibus leva aí. Então é. Então é complicado.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 que participou da live. Uma boa noite. E bastante fé. E uma boa energia. Então, até quarta-feira. Boa noite.